E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. E hoje, galera, vou mostrar pra vocês a mansão secreta do FIB, mano. Tudo que é ligado ao governo aí, né? É secreto. E tô aqui com o Michael, né? Que tem aquela... Quem jogou o GTA V sabe que o Michael tem aquela... Ele coluiu ali com o FIB, né? Então, ele tem acesso... A essa mansão, eu vou, ó, é por aqui por baixo, ó, aqui, que a gente entra E eu já vou mostrar aqui pra vocês Ó, estamos aqui, ó, já viu ali que tem um guardinho aqui, ó 38 Vamos ver, galera, como é que é essa mansão e aonde ela está Aonde ela se encontra, ó, outra agente aqui, ó, federal Nossa, tem muito... Tem muito guarda aqui, mano Nossa, o chão é da hora, hein Olha as portas, mano Caraca, ela fica em cima do prédio, mano Ó, vocês podem ver aí que tem bastante funcionário Que lugar é esse, ó Lugar de monitoramento, tal Ó, fica numa área aqui Mano, fica em cima do prédio, mano Que isso Ou é... Ou tá no meio de um prédio Deixa eu olhar aqui Onde eu tô Onde nós estamos, localizados Tem Vários agentes ali, ó Aqui é a parte da cozinha Eu sempre falo, mano esses, esses, Essas paradas que Estão criadas aqui, são bem legais Os caras mandam muito Ué, é só, é só esse Ah, eu acho que eu tenho que subir a escada ali, mano tem que subir a escada aqui. Caraca, é um... O que é o nome dessa raça aí? Pug? É um pug? Essas várias atualizações que teve aí, que eu tô meio por fora. Mas eles colocaram atualizações com... Est... Olha, cara, essa escada aqui, mano. Rapaz. Olha aí, galera. Tem uma esteirinha ali, ó. Helicóptero. Olha o prédio do FIB ali. Não é não o prédio do FIB, é do lado. Caraca, uma pista ali, mano. Que isso? Nossa, velho. Tem uma pista de. De avião ali, cara. O que, que esse prédio aqui seria pra quê, mano? Pra colocar as, as testemunhas, né? Que entra naquele programa que o Michael entrou. Muda de nome e tal, né? Eu esqueci como é que chama o nome do programa. Aí, tá caminho aqui, caraca. Ah, é outro bagulho de customização aí que deve estar tá no jogo. Banheiro, caraca, mano, é bem da hora, hein, velho. Tem até uma piscininha aqui, parceiro. Olha aí ó, o quadro da.. vai que o é nome dessa mulher aí, mano. Eu esqueci, velho. Eu assim sei que ela entra na treta com, com, com o Trevor, né? Que ele vai morar na casa dela lá. E quem jogou o jogo sabe né, o que acontece com ela, né? Que o Trevor. Com ela e o marido, né? É uma parada bem sinistra, assim, mano. A gente não. Não dá muita importância, assim, na hora. Mas o que acontece ali, mano, é bizarro, mano. Então tá, aqui é a parte do quarto. Seria esse local aqui onde o Michael ficou depois do, dos acontecimentos lá no, no banco? Caraca, velho. Olha isso. É em cima do prédio mesmo. Aquela pista ali é muito louca. Olha a piscininha ali. Será que dá, dá pra nadar? Vários agentes aí. Você ter sua vida vigiada assim. Vamos ver essa piscina. Tá ficando, tá ficando de noite aqui, mano. Caraca, bem legal ela, velho. Uma prédio bem diferenciado, né? Galera, deixa o like aí, muito importante, pra ajudar na divulgação. Ó a piscininha aqui, ó. Piscininha, amor. Piscininha. Ó, tem até um... Como é que você chega aí, mano? É um barzinho aqui, ó. Olha é que tem que passar pela água, pô. Caraca. Já pensou você funcionar desse local aqui pra chegar aqui? aí ó a piscina tá aqui e a moça né tá ali trabalhando ali para servir os drinks agora ela deve vir pela água né pulo balcão aqui caraca velho nunca... estranho né ó? bem na pontinha né não tem nada ali ó. acesso ali por baixo agora ela vem pela beiradinha aqui ó que tem o perigo de cair né <risos> E... Ah, mano, trabalhar aqui seria tenso, hein, irmão. Ou ela vem pela água, provavelmente pela água. Ó, ali é o aeroporto, ó. Depois a gente vai ver de uma, uma visão mais privilegiada, né? Então, vamos, vamos lá. Vamos tentar ir lá no aeroporto pra gente finalizar o vídeo. Mano, eu tenho quase certeza, cara Que seria impossível na vida real Um avião pousar ali, né? A não ser um helicóptero, né, mano? Mas um avião daquele ali Ó, nem num porta-aviões, né, mano? Tudo bem que o porta-aviões, ele... Ele é pequenininho Pô, mas tem um sistema todo bolado, né, mano? Pros caça descer, tá ligado? E até cabo de aço, né? para segurar eles Mas seria impossível, irmão um, uma pista para um jato desse aqui Pousar desse tamanho Tipo assim O piloto teria que ser muito bom, mano Mas olha aí, ó, tem uma pista a pistinha aqui De, de... para um avião descer aqui Que, sinceramente Seria impossível Acho que é até menor que um porta-aviões, mano É menor que um porta-aviões mas enfim, pra gente finalizar, vamos ver aqui, galera. Olha onde fica. Olhando assim, mano, de longe não, não daria pra, pra perceber, né? Olha aí, galera. Em cima do... Acho que esse prédio aqui é o de um banco. Em cima aqui do... Caraca, essas luzes aqui vermelhas. Aí, ó. Mansão Zona. Dois andares. Em cima aqui do prédio. Próximo do prédio do FAIB, mas é uma mansão secreta aqui. Do FBI, galera. Vários agentes aí, ó. E é isso. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha. Se inscreve. Tá aqui pela primeira vez. É nóis. Tamo junto. E fui!